Hoje nós vamos colocar nossa conta maximizada, totalmente maximizada. Quer dar uma olhada? Então se liga só, aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Galera. É o seguinte, hoje nós vamos colocar nossa conta no nível máximo do Brawl Stars. Isso mesmo. Como é assim? Como assim, nível máximo do Brawl Stars? Eu vou colocar todos, mas eu disse todos. Todos os Brawlers no nível máximo Máximo a nível Star Power Todos os personagens com Star Power Todos, todos, todos. Hoje vocês vão ver, eu tô aqui na minha conta, vocês dão uma olhada aqui todos os personagens Todos os personagens têm Star Power Todos, menos a Bibi, a Bibi não tem, mano, e a Star Power dela, ó, você faz saber aqui, ó, a velocidade de locomoção da Bibi aumenta quando a barra de Home run está cheia, então se tá com ela cheia, vai aumentar tranquilamente, fica muito forte Eu quero ver, na verdade, se fica muito forte mesmo, vamos testar aqui, porque tem modo de jogo novo também, então vamos lá pra loja, porque olha o que apareceu na minha loja, mano, eu tô com 62 mil de ouro, mais e aparece uma nova Star Power, a única Star Power que eu não tenho por 2 mil de ouro Ah, moleque, eu não posso deixar passar 2 mil de ouro, Star Power na mão, mano É agora, olha aí que beleza, poder de estrela A velocidade da locomoção da Bibi aumenta quando a barra de Home Run está cheia Bora lá então, agora que ela já está full, olha que lindo, hein Totalmente full a minha conta aqui, ó, totalmente full é, eu tô com 10.338 troféus Vamos subir esses troféus, mas antes Vamos testar aqui a nossa Queridíssima, Bibi No modo pique Gema, que é o que abriu Agora com, pra ganhar fichas Vamos no Pic Gema jogar aleatório Vamos ver o que vai dar, mano, e é isso Daqui a pouco a gente testa também no combate, então Partiu, é já, vamos lá, manos Então, já estamos aqui agora Bora pra cima, vamos ver o que vai dar Estamos aí com a nossa Bibi full, olha como ela anda mais rápido, hein Percebam como ela anda Mais rápido Boa, matamos, morremos Não, não, matei dois, ainda soltei meu babalu Ali pra lá e foi doideira Ó, quando ela, quando ela tá com o bagulho full A gente percebe que ela fica realmente mais forte Aqui a gente mata Aqui a gente mata Ai. Boa Aqui ele se ferrou. Nossa, ai puxou eu mano. Boa, boa, mata, mata, boa. Ele, ma ele morreu. O que? Mano, esses meu parceiro também vou te falar hein. Vou te falar esse parceiro que eu tô, que eu tenho aí. Meu amigo, boa, perfeito, mano, perfeito. Se daí na jogou. Bem demais agora, hein? Opa! Boa! Boa! Babalu nele, babalu nele Ah, moleque! Agora vamos, hein? Agora vamos, hein? Vamos lá, hein? Ai, matou, matou, matou, matou eu Nossa, não deixa não Boa, boa, boa! Vamos, vamos, vamos! Boa, moleque! Ai, matou também Peraí, peraí que eu vou ir aí Boa! Boa, boa. Nossa, morri, mano. Meu Deus. Bora lá, bora lá. Boa, mano. Jogou muito agora. Jogou muito esse meu gênio, mano. Esse meu gênio jogou absurdamente bem, mano. Agora essa vitória... Ó, pra ele, ó. Não tem jeito. Aí é batida de palma mesmo, porque o moleque jogou animal, animal. Agora jogou demais. Vou até bater aqui, ó. Babalu ali pra ele. Tranquilão. Vamos aqui pra cima. E já fechamos. Muito bom, mano. Muito bom de verdade. O mano do, Dain, do, do gênio jogou absurdamente bem nessa partida. Mandou bem demais. Eu saí como craque, mas o moleque jogou muito. Ele, ele fez o lance do jogo. Aquele lá. aquele lá foi o lance do jogo. Bom, bora agora testar ela no combate, mano. Partiu, então. É isso, mano. Vamos lá, então. Combate neles. Combate neles. Vamos lá, então. Partiu aqui com bater aqui Tentar acabar com tudo logo E já vamos tentar pegar aqui o outro Será que dá? Acho que dá, hein? Pegamos, pegamos Subir aqui Boa, mano Vamos buscar, vamos buscar, mano Uh, vamos buscar Tem que ficar ligeiro, tem que ficar ligeiro, mano Os caras são ratos, os caras são ratos, tem que ficar ligeiro Ó, o bairro rodou lá e foi pegar, hein, foi pegar lá Ó, já levei mais um ali, hein Chicletão funcionando Chicletão funcionando Cinco vivos, cinco vivos. E aí, Vazari? Ficou, né? Apareceu, surpresa, surprise! 7, hein? Agora meio que deu ruim, parece. Porque agora tem. Ai, ah, não deu, não deu, não deu, não deu. Mas tá bom, é isso. Deu pra testar aqui a nossa queridíssima bebê. Então é isso, mano O que, que você achou? Ela fica mesmo mais rápida? Ela é melhor? Ela fica melhor Quando tá com a Star Power? Comenta aí que eu quero saber mano. Comenta aí E o que, que você tá achando de tudo isso De atualização, mano? Você tá curtindo? O que, que você acha? Acha bacana? É isso, mano Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Valeu mesmo de, de coração Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like, é claro Fala se você tá gostando do Brawl Stars, mano, aqui Beleza? Tamo junto, então é nóis Muito obrigado a todos, abraço, falhou Fiii!